E aí, Clã Shadow aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Sekiro Shadows Die Files, e hoje a gente vai tomar uma decisão que vai impactar no final do jogo. A gente pretende fazer o final uma, final bom, né, o final mais longo. Vamos lá! Muito bem, no último vídeo a gente veio para uma área de névoas, né, e ao final do vídeo a gente acabou enfrentando um fantasma do monge, e encontrando essa área super bonita, e um item aqui hoje a gente volta para o castelo de Ashina para levar os resultados das nossas, da nossa exploração para o nosso mestre vamos lá para o castelo de Ashina, acho que já vai ter uma diferença aqui no, no travel exatamente, o Ashina Castle ele fica tudo cinza, você não pode voltar, as áreas não são mais disponíveis exceto a catacumbas abandonados vamos falar assim Bem, de volta a China Castle de diferente o que aconteceu na China Castle ele foi invadido então a gente simplesmente vai ignorar todos tudo tudo tudo mas, mais ou menos tem um cara fugindo ali pesando e aí tem esses caras de chapéu vermelho Eles são inimigos pesadíssimos vocês podem ver a coisa uma batalha incrível uhum. Uhum. e agora a gente vai ter que achar o um caminho de volta ao topo do castelo. Muito bem, não tem, não tem vida fácil. Agora a gente está mergulhando, diferente do, do vídeo aí. A gente tentava mergulhar sem sucesso e quase tipo, um derrame. Ser bastante raiva. Tá Vamos subindo! Eu vou evitar muitos conflitos porque tem um chefe bastante complicadinho. A gente já ativa mais um save. Se eu não me engano, tem uns, uns bichos pra lá. Que ajuda a farmar. Como é que chama esse de bagulho? isso, eu cheguei apanhando. Fingi que não foi com a gente, mas eles ajudam a farmar isso aqui que eu vou mostrar que eu esqueço. terço! Nossa, agora que. Nossa! Os quatro elementos de terço. Vamos passando, vamos passando tudo. Coletando itens. Porque a gente pode sair correndo, ignorar todo mundo. E, e, e nada. <risos> tem que subir o telhado, não tem jeito. Bom, vamos subindo. Mas já passou o um trauma porque a gente entra no castelo. Tô bem, agora a gente adentra aqui uma área que está em conflito Ué. Será que eu me confundi? Não, não me confundi não A gente tem, al a gente tem algum desses soldadinhos aqui ó E eles brigam os soldados dessas Cautela, cautela. A Arena não está completamente dominada. Tem jeito que não é com a gente. Ô oh, louco, cara, calma aí. Ali embaixo tem mais um ogro. Olha só que legal. Vamos ignorar todo mundo, sair correndo e só ativar aqui, ó. Porque ainda tem um elite pela frente. Oh, oh deu ruim ruim. É fora, cara. Rest. Vamos ver onde a gente pode investir essas habilidades incríveis. Hum. É, a gente não coletou muita coisa né, durante a nossa gameplay. Ó, oh. vai isso aqui mesmo só para gastar. Ali temos mais um inimigo. Não bastando, tem um clucantinho aqui. A gente vai entrar na né? Então, mira, amiguinho. Nossa, a gente se complicou muito. Muito à toa, misericórdia. Assim. Toma, toma duas. Tá comendo bastante HP dele, né? Mais do que a postura. Fica brincando com a gente também, né? Envenenados, que tristeza Será que vai dar ruim? Sim. Feito. É assim, no desespero né Mas Perfeito, só nos desenvenenar aqui Rest Mas não vamos usar, vamos para o chefe O chefe é sus, só subir aqui ó O um, um pai Tem um diálogo aí que a gente vai pular na nossa gameplay o como Chico. sempre Eu me Veio Corujo, nosso pai. Aí, então é uma decisão muito importante. Então a situação é a seguinte. Ou você vai trair o menininho, ou você vai trair um pai. E a gente vai trair o pai. E a gente vai trair o pai. Beleza Uma vez traído Não tem volta a decisão Então Já sabe né Agora o bicho pega Porque eu não lembro como é que derrota ele O oh, louco teu tamanho do bucutu vai ser tenso, hein? A gente consegue. Tudo bem, tá então, aí o tiozinho. Ele é meio pesadão. Fica bastante esperto do ataque dele. Usa itens também. Que é terrível. esse ataque dele que é pisou e morreu. Praticamente, praticamente. O melhor ataque de, ata de revidar é quando ele faz esse ping. Quando ele joga essa bolinha aí é.. É caos. Pô, oh, nem neném de seu, a sua cura. A primeira fase dele Vamos se afastar dele Agora ele joga ácido Que oh, mano! Bastante a risca Afastou e começou para este ataque. Melhor a parte na minha opinião. Corre, será que vai dar? Toma, toma suco. Beleza. Não, não, não. Não, isso não. <risos> Joga um shuriken, né? Sim. Toma suco, toma suco, cara. É nossa, que dificuldade tomar um suco. Não, esse não pegou. Agora a gente está perdido. Hum. Hum, que bom. Toma sempre que ruim. Agora, hein? Que delícia! Finalizamos! Fica agora para valer! Rapaz! Meu garoto! Deu trabalho! Morremos umas 20 vezes pra ele! Sem brincadeira! Sem brincadeira! Muito bem! sabe o que faremos agora? Vamos adquirir aqui uma habilidade Ficar mais fortinho Olha só quantos Quantos a gente podia usar e não tá usando A gente foi super fraco para ele Podia ter sido tão mais fácil Olha só que desperdício Agora tem que descer aqui e conversar com o povo, vai conversar pra caramba! A gente ativa mais o status, dá aquela descansadinha... Vou falar com o Kuru... <risos> depois a gente fala mais um pouquinho com o E aí a gente fala mais um pouquinho com o Queimou um incenso? Vamos fazer um cortinho nele Só um cortinho Beleza, só arrancamos a cabeça dele bom, fora bom. Agora a gente conversa com ele mais um pouquinho <risos> E mais um pouquinho bom. Feito! Esta conversa muito interessante a gente agora volta para a área onde terminamos o último vídeo Lá naquele lugar esquisito que fica em Ashira da Wedding Cave Door. E agora vai acontecer uma coisa muito mais estranha. Bastasse a gente enfrentar o nosso pai de criação. Agora a coisa começa a ficar esquisita. Uma coisa aqui escrita não interessa, sinceramente. Vamos entrar daqui. Olha só que legal. Eu vou até deixar os vídeos. O vídeo aí. Que é bem esquisito mesmo. Fica de boa aí. Fazendo uma prece. E morrendo. Não, não morremos. Mas A gente vai ser transportado para outra área... por esta corda. <risos> que é um boneco de palha. Muito bem. Olha lá, que beleza do bonecão de palha. E é isso, ele vai transportar a gente até uma área e ele se debruça pela montanha. Tá vendo? Dá é pra ver certinho o corpo dele. E aqui, depois deste totem, a gente vai encerrar esse vídeo. Vou encerrar Agora, vídeo que vem, só desgosto. É bastante difícil essa área que vem, e ela tem dois chefes. Eu vou fazer os dois num vídeo só, porque sim isso aí pessoal, gostaram? Deixa o seu like, se inscreva no canal, adora nossos vídeos, a gente joga jogos de metroidvania e recomendações, no caso a gente foi presenteado pelo Destino Inexorável com o Sekiro, vou deixar no comentário, o canal do Destino é bem legalzinho, deixa um comentário pra gente, eu acho que eu já falei isso, a gente gosta tá estar lendo, bom, fica assim então pessoal, até o próximo vídeo, ó. viva a amizade!